Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias nesta quarta-feira, meio de semana, hoje dia 6 de julho de 2022. A partir de agora, eu e você, você e eu aqui, pelo canal da TV que mais cresce no mundo. É o Jornal da TV SB Notícias e você vai enviando... Reportagens, sugestões aqui para a nossa redação O número do WhatsApp é esse Você pode enviar vídeos, imagens, áudios 997 4426 Tá certo minha gente? Compartilhem aqui o nosso programa Se inscreva também no canal da TV SB Notícias Clique no gostei e ative o sininho Tá bom? Então vamos em frente que atrás está cheio de gente o ex-secretário especial de Cultura do governo Jair Bolsonaro, Mário Frias, segue internado em recuperação e sem instabilidade no Hospital Santa Lúcia, na Asa Sul. As informações são do boletim médico divulgado no dia de ontem. Mário Frias foi internado na noite de segunda-feira com quadro de infarto agudo do miocárdio. E passou por um cateterismo e angioplastia para desobstrução das artérias coronárias. O hospital é, informou que ele é, está na UTI, em unidade especializada em doenças coronárias, coronarianas, e o, a cirurgia ocorreu tudo bem, né, sem intercorrência, mas não há previsão de alta. Por conta disso, a assessoria aí do ator, apresentador e político é, informou que cancelou toda a agenda é, nos próximos dias. Né? Então, ele está internado desde segunda-feira é, em virtude deste infarto. Né? A gente torce aqui pela recuperação de Mário Frias, que inclusive teve aqui na TV SB Notícias é, meses atrás. Ele que concorre aí... É, é pré-candidato também a, a, ao né, deputado federal por São Paulo né? tá, E cancelou todas a, as agendas é, em virtude desse acontecimento Atropelamento registrado ainda manhã de ontem Por volta das seis e meia do Jardim São Fernando Aqui em Santa Bárbara do Oeste Um homem estava atravessando a Avenida Alfredo Contato Mexendo no celular Quando uma moto o atropelou A polícia militar Foi que atendeu a ocorrência O condutor da moto Não era habilitado O veículo, né, esse aí, ó. foi recolhido Ao pátio municipal, já a vítima Foi levada para o pronto-socorro Doutor Afonso Ramos Onde permaneceu aos cuidados médicos né? Então, lamentavelmente Todo cuidado é pouco Nas avenidas, quando você é, Vai manusear o celular, muitas né, pessoas acabam é, olhando para o celular e não prestando atenção no trânsito, né? Que é um perigo, é né, uma virtude do perigo. Então, tome muito cuidado. E lamentavelmente ocorreu esse acidente aí pela manhã de ontem, bem cedinho, né? 6 h na Avenida Alfredo Contato, que faz divisa ali é, na Zona Leste né, de Santa Bárbara do Oeste com a Avenida da Amizade e São Paulo. Dois homens foram presos na madrugada desta quarta-feira por tentativa de latrocínio, roubo seguido de morte, tentativa, porque é, os criminosos, é, é, eles é, alvejaram né, a vítima com um tiro na cabeça que passou de raspão, por sorte, por sorte foi de raspão, mas... Veja só, essa denúncia foi feita para a Guarda Civil Municipal, que estava em patrulhamento pela rodovia Astrônomo Jean quando um popular chamou a equipe informando que o que estava ocorrendo, né, acontecendo, ali um roubo nas proximidades é, é, é, ali é, de Nova Odessa. A equipe estava chegando no local e aí foram informados que os autores, né, eles fugiram, é, no sentido a linha férrea. Tá vendo aí, olha, na linha férrea, houve uma, um acompanhamento, uma perseguição, né? Dois criminosos foram abordados. Os abordados confessaram o crime, informando que fugiram com o carro, mas acabaram capotando, como você vê aí nas imagens. Durante o assalto, a dupla atirou contra a cabeça da vítima, que foi socorrida até o Hospital Municipal de Nova Odessa e segue, aliás, em observação sem risco de vida pois o tiro foi de raspão. O caso foi encaminhado para a central de polícia judiciária. Os indivíduos permaneceram presos, detidos. Sorte mesmo, de raspão, o cara foi para matar mesmo, né? Latrocínio, roubo seguido de morte. Bom, quero agradecer aqui a você, a sua audiência, a sua paciência. Conte conosco. Se tiver problemas aí no seu bairro, na sua rua, atenção, atenção, envie para esse número aqui, ó. 9... 97824426, 4426 tá bom? 99782-4426. Fica à vontade para você interagir aqui junto com a gente. E daqui a pouco, às 11 horas da manhã, o Nilson Araújo estará nos estúdios da Rádio Brasil. Isso! Saio daqui, já vou para lá. 81,9 AM690. Também ouça o Grupo Brasil de Comunicação. Mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, meu povo. Até amanhã.